Oi gente! Eu já expliquei como o português é tão fácil aprender. Tenho, que quero uma bolacha. Ok! No. No. No. No. Ah, não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! E hoje eu vou mostrar para vocês que o inglês é tão fácil quanto o português. Hoje eu trouxe um professor de inglês para me ajudar. What's up? Pra começar, vou mostrar como é fácil cumprimentar alguém em inglês. Você pode só falar Hello, how are you? E, para responder, você pode responder Good. And you? Vamos ver isso na prática. Hello, how are you? What's good? What's new? What's going on? You doing alright, man? Long time no see. How's it going, mate? I'm quite alright. How do you do? <laughs> Bom! Já que sabemos como cumprimentar alguém em inglês Vamos falar um pouco mais sobre plurais em inglês Como português, você só coloca um S no final das palavras e é plural For example I have one book And I have two books Or I have one elephant And I have two elephants Or I have one fish And I have two fishes Fish? Então, acho que no inglês quando fora duas espécies Então pode ser fishes Mas normalmente no dia a dia só se ouve fish Até no plural One fish Two fish Ah Well done! Okay, professor, agora eu quero mostrar algumas palavras para eles aprenderem um vocabulário em inglês. Sounds good! Então, como você, por exemplo, pedir um refri em inglês? Ah, isso é fácil! É só falar I'd like a pop, porque pop é refri, refrigerante em inglês. Ah, mas Gavin, pode ser soda também, não é? Ah, uh, é, sim. Então, como dá pra ver nesse mapa que eu tenho em frente de mim, realmente, na vida real, aqui mesmo, tem várias regiões nos Estados Unidos onde tem um nome diferente para refrigerante. Primeiro, nas áreas amarelas, na costa oeste, costa Leste, Califórnia, Nova York, o nome principal é Soda. Mas, de onde eu sou, Aqui no interior do país, tipo o Midwest, se chama PA. No sul e sudeste dos Estados Unidos, chama-se Coke. Mesmo se for um Sprite ou Pepsi, não um Coke, se chama Coke. Então, Gavin, muito obrigado por vir aqui me ajudar com a aula. Eu só quis mostrar como o inglês é tão fácil para aprender. É! <risos> Agora a gente vai tomar uma Coke e nos preparamos para dia 2 de aula de inglês até o próximo peace what would you like to drink? Uh, can I have a Coke absolutely thanks here's your Coke